Opa, tudo bom? Miguel Alves aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula específica e exclusiva de WhatsApp Marketing. E nessa aula eu vou te ensinar como você utilizar o tá, WhatsApp Business no teu computador, no teu notebook, ok? Usando aqui a simples ferramenta do próprio WhatsApp, tá? Que é o próprio QR Code. Que eu vou te ensinar isso aqui agora na prática para você entender e você também aplicar e passar a utilizar essa ferramenta no teu computador ou notebook beleza o processo aqui é bem simples tá eu vou te ensinar aqui o passo a passo na prática ok então aqui é um conteúdo que eu tô passando para você tá não tá de curso aqui no nosso treinamento mas vou te passar de forma gratuita tá como um bônus um bônus ponto tá um bônus que eu vou te estar tá, te entregando para você tá é, agregando mais aí tá é, no teu dia a dia você também agregar também no teu projeto ok então da forma que você queira utilizar beleza Vamos para a prática, que eu acho muito interessante isso, beleza? Então, o que, que, que, que você, vai, você vai fazer, tá? O que, que você vai fazer? Aqui é bem simples. Você vai clicar aqui, ó. Web, WhatsApp. Ok? Bom, vai aparecer para você aqui essa primeira opção. Você vai clicar na primeira opção, tá? O WhatsApp, Web. clicar aqui, tá? Você vai esperar, vai aguardar. E vai aparecer para você essa opção. Beleza? e aqui é, é hoje vamos é, aqui, aqui, aqui, tá o povo gato né na verdade ok esse que é coisa que a gente vai utilizar ele para a gente estar tá, é, utilizando tá para fazer é, tipo um espelho né é, do WhatsApp então vai ser muito interessante é você poder aplicar isso tá você vai entender agora na prática como é que funciona esse processo vou passar para cá para ficar mais claro para você ok o primeiro passo que você vai ter que fazer, você vai entrar no teu WhatsApp, tá? Ó, você vai no teu WhatsApp, tá? Só que eu vou utilizar aqui, eu vou pegar, no é, WhatsApp aqui, eu vou é, fazer isso aqui, tá? Como um teste pra você, beleza? Vou te passar aqui, ó, você vai entrar aqui no, no teu WhatsApp, você vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima, você vai vir em configurações, e aqui, eu tá vendo aqui esse ícone, tá? Do QR Code, você vai clicar sobre ele, clicar, ok? Então você vê que aqui ó, meu código tá? e aqui também tem para é, você escanear o código, ok? Então que é bem simples o que você pode estar tá fazendo, tá? Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar, tá? O teu aparelho, tá? Você vai pegar o teu celular, você vai abrir aqui, tá, ó, ele, ele mesmo até mostra como você é, deve fazer, ok? Você vai pegar Tá, você vai colocar aqui, escanear código, tá, você vai vir aqui em cima, ó, aqui em cima, ok, ó, escanear código, ok? Eu não vou clicar porque vai estar tá mostrando aqui o meu código, mas você vai vir aqui nessa opção aqui, nessa aba, ó, escanear código, tá, ó, beleza? E em seguida, você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui, tá, você vai colocar aqui, você vai colocar de frente, você vai pegar, digamos que você vai pegar, tá, vou só carregar aqui, ó. Digamos que você vai abrir o teu WhatsApp, tá? Você vai abrir ele, beleza? Vou ter que fazer aqui um exemplo. É porque o WhatsApp ele está conectado com outra conta, ok? Então você vai abrir tá o teu WhatsApp, ok? Você vai abrir ele, beleza? aí você abrir, você vai você vai em configurações, beleza? Naquele mesmo processo, beleza? E você vai vir aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Número que perfeito, aqui acima tá bom que se você dá pra você ver aqui ó tá aqui acima aqui ó ok vai clicar aqui e que vai aparecer tá você colocar aqui esse caminho é código ó você coloca esse caminho é código beleza vai clicar aqui ó tá vendo aqui você vai só virar a câmera tá um pouquinho aqui nenhum. ó aqui ó tá aqui você vai pegar você vai virar a câmera assim ó você vai virar beleza você vai virar você vai colocar de frente aqui para esse código do QR Code como você está vendo aqui beleza você colocou automaticamente ele já vai cair no seu whatsapp tá já vai cair de forma já bem legal ele né? vai ficar nesse mesmo modelo aqui ó que eu estou te passando aqui agora beleza então eu vou só clicar aqui ó só clicar aqui só sair tá a você clicar, tá? e vai aparecer para aparecer você na tela do teu computador, nesse mesmo formato. Beleza? Espero que você tenha entendido, ok? E se você não entendeu, ok? Se você não compreendeu, qualquer coisa deixa aqui abaixo, aqui nos comentários, que eu posso estar tá refazendo para você essa aula, tá? Que a intenção aqui é de poder te agregar, te ajudar, beleza? Então, espero que você tenha entendido e vai ser uma grande honra poder ajudar. Beleza? Então, um forte abraço. Fica com Deus.